Bom, é o seguinte, hoje eu vou mostrar para vocês mais um vídeo aqui de sites, tá? E hoje eu vou mostrar para vocês não é o banco, tá? Pessoal, hoje vai ser diferente. É um canal de televisão, tá bom? E hoje eu vou mostrar para vocês Rede Vida, tá, pessoal? Deixem os comentários se vocês conhecem a Rede Vida, que tem um canal da nossa região, tá? Que tem a Rede Vida. Vocês têm Net, vocês têm Sky, vocês têm Oi, vocês têm Vivo, tá bom? Deixem os comentários. Bom, hoje eu vou mostrar para vocês como é a Rede Vida. Por quê, pessoal? Porque hoje eu vou mostrar para vocês o site, tá? Vamos escrever assim, ó, Rede Vida, OK? Aí, só entrar nesse site aqui, tá? Vou link aí na descrição. Bom, é bem simples. Você ficar nesse site aqui, né? Deixa eu só Ah, não. Bom, pessoal, é aqui nesse site da Rede Vida tem todos os programas que vocês gostem, se vocês gostem ou não gostem, tá bom? Bom, com os padres ou dons é um programa sensacional, tá? Você vai baixar aí, você Vai ser os últimos isso. Você já conhece, tá? Se você no YouTube na TV, tá bom? E aí, pessoal, acabei todos os programas da sua programação normal, tá? Por quê? Porque tem italiana, tem padres, tem músicas, né? E aí, pessoal, você pode baixar que você pode ver que tem tudo isso. Dentro. Tem cobertura, tem contato comercial, tem a nossa app da Rede Vida, tem a Rede Vida, tem juntos, anunciar e ao vivo. E aí tem departamento comercial, tá? Quem se convém o departamento comercial, o telefone também vai estar tá aí na descrição do vídeo, fechou? E bom, é bem simples, tá? Aí, pessoal, é bem simples de sentar na Rede Vida. Você pode assistir, pessoal, na sua TV, tá Tá bom? Quem quiser acompanhar a rede vida, o link tá aí na descrição, fechou? É ao vivo, é gratuito, tá bom? E tem também o app, tá, pessoal? Se você quiser assistir o app, o link tá aí na descrição também, fechou? E aí, pessoal, vocês gostaram da rede vida? Deixe os comentários. Se vocês gostam da rede vida, tá com a rede vida ao vivo para vocês, fechou? Se vocês quiserem, tá? Se não preferir, é só você em contato comigo, fechou? Que a gente vai conversar com você. Fechou? E aí, pessoal, a gente vai estar o vídeo de hoje, tá? se que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou, deixa muito like, like canal, palma, se inscreve no canal, para vocês verem no outro caso de vídeo novo. E é isso. Até o próximo vídeo. Beijo, fico com Deus. Valeu, tchau!